2022, bora dar uma olhada então no Bitcoin que tá numa região de suporte importante, com uma tensão aqui tremenda. Vou mostrar para vocês exatamente que eu tô de olho aqui agora, no dia de hoje que é tão especial, o aniversário de 13 anos do Bitcoin. Eu vou comentar para vocês que eu tô de olho e a minha estratégia pro curto prazo Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, começando então o ano aí, voltei de férias ontem, né galera? Então hoje voltando a fazer os vídeos aí, tá? Amanhã vai ter a live no canal sem falta, então não se esqueça de deixar o like se você acompanha o canal há mais tempo. Também comente aí abaixo quais são os altcoins que você quer receber análise no vídeo de amanhã, tá galera? Vou fazer uma análise no final do vídeo amanhã, na, na, da live de amanhã, fazer a análise das altcoins, comente aí abaixo. Pra mim, vai ser bem importante para poder priorizar aqui quais são as, as altcoins e até fazer uma análise prévia aqui para poder né, trazer para vocês, beleza? Então deixa aquele like aí, muito importante. E também, quem não baixou o Terminal da Tani, vai lá, baixa esse terminal aqui, pessoal, tá? 100% gratuito. Você pode operar pelo celular também aqui, tem aplicativo, tá? Tem a corretora descentralizada na, na Solana. Também deles lá, que é muito bacana mesmo. Aconselho vocês participarem desse projeto aqui, tá bom? Inclusive você pode ver aqui os relatórios fiscais do ano aqui de 2021, tá? Tá fechado aí, você pode dar uma olhadinha também, é bem interessante. E galera, quem tem experiência com o Mercado Futuros, não se esqueça também aqui de aproveitar essa promoção da Prime XBT, tá? Dando 250 dólares para duas contas por semana aqui no canal, tá? Basta você criar uma conta com o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado. E fazer qualquer depósito na Prime Specific, você concorrer aqui 250 dólares em margens, tá? Então é, toda semana duas contas estão recebendo esse prêmio. Beleza? Então, galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que está aqui numa região de suporte importante. Tá? Deixa eu puxar o gráfico certo aqui, eu tenho tanto gráfico aberto. Então, ah, aqui ó, o Bitcoin está na região de suporte importante, galera. Tá? É, eu tô acompanhando essa linha laranja aqui agora por o Bitcoin no, no, aqui no médio prazo, tá? Então a gente está região interessante aqui agora nesse momento. Também galera, aqui eu vou até mudar para outro gráfico, tá? A gente tem vários suportes para o Bitcoin também. Vou puxar o gráfico aqui mais de. Vou puxar o gráfico certo aqui. Acho que é esse. Esse aqui é. Vou botar aqui o gráfico logaritmo para a gente dar uma olhada. Ó. No gráfico logaritmo a gente pode ver o seguinte, galera. Ó. A gente tem aqui também essa, essa LTA aqui para o Bitcoin, tá? Então o Bitcoin também está segurando exatamente nessa LTA aqui agora, nesse momento, a gente não pode perder, tá, galera? Inclusive esse padrão aqui é um padrão é, mais bearish para o Bitcoin, tá? Se a gente perder essa região aqui, uh, fechar quendo aqui, pessoal, tá? De quatro horas aqui abaixo dessa região dos 44 aqui, fica bem complicado mesmo o Bitcoin. tá se a gente ver aqui uma, ver uma liquidação... Né, uh, para o Bitcoin o preço acabar caindo, para mim eu, eu gostaria de ver uma, uma recuperação muito forte aqui, porque a coisa pode ficar bem complicada assim, se a gente perder essa região aqui próxima aqui dos 45, 44 mil dólares, tá galera? Então, assim, daí a gente vai buscar suporte na região dos, dos 40 mil dólares. E essa LTA aqui, importante, ela, ela vai deixar de ser um suporte, vai virar uma resistência. E aí vocês sabem que a coisa fica mais dramática ainda, tá? Então a gente tem a CLTA importante para acompanhar. Também temos essa aqui, a LTB aqui, ó, tá? Que a gente está aqui também mantendo o suporte nela, CLTB laranja. Então, a gente não pode perder, na minha opinião, galera, tá? Essa faixa aqui a é próxima aqui dos 44, aqui, 600, mais ou menos, ó. Que a gente tem também, inclusive, essa região aqui, se a gente puxar Fibonacci, ó. Vou até mudar pro gráfico aqui, uh, aritmética normal aqui. A gente pode ver aqui essa região... A região de 6,8 está próxima aqui, ó. Fibonacci, tá? Então seria essa região aqui dos 44.300 dólares. Eu gostaria de Bitcoin segurar essa região aqui, galera, tá? Porque se a gente perder essa região de 618 aqui, a coisa pode ficar bem complicada, tá? Eu gostaria que a gente tivesse uma resistência, assim como a gente tem o um Cat Bounce, que eu falo bastante nos meus vídeos, eu quero ver um Cat Bounce ao contrário aqui, tá? Eu quero ver o preço agora que tendo o um suporte nessa região aqui, ó. Pra gente fazer um topo mais alto, galera. Essa aqui é a ideia que a gente precisa fazer para o Bitcoin aqui agora, tá? É que eu tô de olho e gostaria muito de ver o Bitcoin segurando. Então eu tô com ordens aqui, tá? Nessas regiões, abaixo ali dos 44.600 dólares. Até, pessoal, até a região lá dos 41, eu tô com ordem posicionada para Bitcoin, tá? Eu tô cuidando aqui basicamente os candles, fechamento dos candles aqui diário e, e né? Na diário e quatro horas também, procurando aqui regiões de compra, por exemplo aqui é a região dos 44.600, uma região boa de compra, tá, e aqui também é a região dos 42.400, e fui postando minhas ordens aqui, outra região também é 41.000 dólares, fui posicionando ordens aqui, tá galera, quanto mais o preço é, corrigir aqui, eu vou estar tá, é, abrindo horas de compra, tá? esperando que o Bitcoin segure na região dos 40 mil dólares, tá bom? É, mas galera, se ele, se ele cair aqui, eu espero que o Bitcoin faça uma recuperação muito rápida, porque a gente realmente aqui, esse aqui seria essa região que o Bitcoin tá, é o último suporte aqui, galera. Que se a gente perder essa região, ó, a gente pode realmente despencar para a região dos 40 mil dólares, tá? Aqui no VPVR a gente pode ver o volume negociação, aqui a gente está no último suporte nesse momento a gente perder essa região aqui, a gente pode sim ir buscar essa faixa aqui dos 40 mil dólares então eu estou posicionando aqui tá é, ordens até essa região tá região dos 41 para dizer ser honesto com vocês aqui tá mas eu acredito eu acredito que até a região dos 40 mil dólares pode ser é, interessante para posicionar ordens da tá, galera Eu estou um pouquinho é, bearish para o bitcoin aqui agora no curto prazo porque a coisa não está me parecendo muito bonita tá é, os indicadores de sentimento aqui estão péssimos agora e aconteceu algo que eu comentei para vocês, inclusive, no grupo Telegram aqui. Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Não vou conseguir mostrar para vocês no grupo Telegram, mas eu vou puxar aqui, então, o, o, aqui, o TRDR pra dar uma moradinha. Acho que aqui no gráfico diário, vou ver se consigo puxar o TRDR aqui. Só um momentinho, galera. Né, Tem que puxar aqui, tá, tá carregando. Uh, aqui, ó. O que acontece, galera? Olha só. O que acontece aqui? A gente teve uma correção do Bitcoin, ó. E eu comentei para vocês durante minhas férias no no Telegram, no canal de alertas, então participem no canal de alertas, tem todos os links importantes que estão na descrição do vídeo, não deixem de acompanhar, ver os links aí, tudo que eu estou aqui recomendando para vocês está na descrição, galera, tá? Então a gente teve uma correção do preço aqui, a gente teve uma, uma, né, uma, o Open caindo aqui, né, beleza, daí o Open subiu, enfim, normal, depois de uma correção, o preço voltou a subir também e a gente teve uma correção forte aqui também que agora ó. essa correção forte aconteceu para o preço só que o open interest pessoal não acabou não corrigindo junto a gente teve uma correção do preço o open interest não corrigiu e a gente teve e ainda o long shorting subindo né então teve mais pessoas abrindo aqui posições de long tá então o mercado tá assim nesse momento aqui está numa condição bem complicada e delicada porque a gente tem aqui Open Interest Alto, com muita gente aqui, a maioria das pessoas do mercado se posicionando em operações de long, galera, tá? Então, não me surpreenderia ali a gente ter liquidações, o, o, liquidações para baixo aqui da região dos 44 mil dólares, tá? Eu estou posicionando horas pequenas na região dos 44, tá? É, e estou botando mais abaixo ali, quanto mais o preço cair, posicionando com stop abaixo dos 40 mil dólares, tá? Estou fazendo um o okay, que arriscando nesse momento, uh, porque a gente pode ter uma, uma, alguma liquidação nessa região ali, galera, tá? É, fechando posição... Uh, tentar fechar essas, essas posições aqui desses esses longs, né, ou também se a gente segurar nessa região dos 44.500, e, e, e 600 ali, né, a gente poderia, então daí, com a subida do preço, eu gostaria de ver o long short ratio caindo aqui, senão a coisa pode ficar bem complicada mesmo, eu gostaria de ver aqui o, uh, o, o, o LSR, que o long short ratio caindo com a subida do preço, tá, galera? Isso é muito importante porque ne, na situação atual aqui a gente tá bem complicado aqui, inclusive aqui a gente está com muita ordem de venda, ó. no 1% a gente tem aqui 266 milhões contra 182 milhões de compra, né? aqui nos, nos 2,5% a gente está com 400 milhões de venda aqui contra 330 milhões de compra, tá? então a coisa que o border book está tá, tá aqui, então no short ratio está bearish. Tá? A questão do Open Interest também ficou bem complicado, eu comentei para vocês nas férias. Então, galera, a situação aqui desses indicadores é que não tão boa. O único indicador que está bom aqui é esse indicador também do, do Fear and Greed Index, mostra que a gente está num momento de extremo medo. Então, por isso, pessoal, eu estou aqui me posicionando tá, com o Bitcoin. É, quando está todo mundo com medo, achando que tá, o mercado está entrando em inverno cripto, enfim, eu estou aqui posicionando a hora de compra, tá, galera? Então eu fechei posições de compra uh, que eu tinha comprado lá embaixo na região dos 47, lá na região dos 52, né, eu comentei pra vocês no vídeo que eu fiz, que eu estava extremamente bullish, né, a gente, uma... a gente tinha a questão contrária, né, a gente tinha o long short caindo, né, com o up entre subindo e o Bitcoin acabou não conseguindo ficar acima dos 52 mil dólares, né, foi uma, foi uma algo assim que até eu não esperava essa correção do Bitcoin, de jeito que foi, mas eu fechei posições na região dos 42 para seguir a minha estratégia que eu comentei para vocês. Tá, agora, nesse momento, a minha estratégia é posicionar ordens abaixo lá dos, dos 44.600 dólares, né? 44.600 até a região lá dos, dos 41, é, nesse momento aqui, talvez eu posicione a região dos 40.000 40 dólares, tá? e estou avaliando de fechar né, as posições à medida que, que o preço... Se o preço, se o preço Fechar abaixo dos 40, daí realmente a coisa fica complicada. Eu vou começar a falar de bear market, pessoal, tá? A gente começar, se a gente fechar a região dos 40 mil dólares para baixo, daí sim eu vou estar falando para vocês de bear market. Eu até diria que é abaixo dos 44 aí, já dá para a gente começar a ficar mais aí realmente bearish com Bitcoin, tá? Mas tem outros sinais positivos, tá, galera? Que eu tô de olho aqui agora, tá? A gente tá vendo aqui o Bitcoin saindo das corretoras, né? Nesse momento. Então, aqui até eu abrir esse gráfico maior para vocês darem uma olhadinha. Então, a gente tem aqui uma quantidade grande aí de Bitcoin saindo da corretora nesse momento aí, tá? Então esse aqui é um sinal uh, para mim que é, que é importante, tá? Outro sinal que eu encontrei aqui também no, uh, no Twitter, aqui que achei bem bacana, deixa eu ver se eu acho para vocês esse indicador que eu achei aqui, ó, mostrando que uh, os paper hands, né, os mãos de, de papel, eles estão aí com, com uma quantidade de Bitcoin circulando aí muito pequena, tá? Então a gente tem aí... Uh, o percentual muito baixo, quando esse percentual aqui, esse indicador que eu achei aqui, ó, uma, uma análise que eu achei de, desse pink pond da Rosa aqui, achei bem interessante, mostrando que quando a gente tem esse, esse, esse, esse ratio aí, nessa razão, na faixa que é abaixo dos, dos uh, 25%, tá? a gente tem aqui realmente uh, quem está segurando o Bitcoin nesse momento, na minha opinião, são mais uh, o pessoal mais mão de diamante mesmo, tá o Smart Money. Né? O, a gente tem aí o. o Michael Saylor, esses caras que estão comprando Bitcoin estão segurando que não vão vender, pessoal. Eu não vou vender, meus Bitcoins estão lá né, de portfólio, tá? Então a gente vê que isso aqui é um sinal interessante também, mostra que a gente está num momento aqui de decisão importante, na minha opinião. O Bitcoin está numa fase de acumulação ainda, tá? Estou vendo aqui uh, né, mais Bitcoins nas corretoras as baleias acumulando Bitcoin, botando mais, mais Bitcoin nessas carteiras, tá, pessoal? Eu acho que é importante seguir o Smart Money também, tá? Mas a gente vai ter aí, eu espero a semana aí o vídeo do professor Jigar, eu quero realmente ver o que a gente pode esperar aí, porque nesse momento de certeza aí da... A gente está aqui na análise técnica mostrando que tem um suporte importante, mas a análise de sentimento está extremamente bearish, né? Em geral ali, eu gostaria muito de ver uma análise de sentimento aí uh, bem detalhada. Então vou esperar, tô ansioso para ver o vídeo do professor de Moraes aí para a gente poder acompanhar aqui que a gente pode esperar para o Bitcoin aqui, tá? Porque nesse momento esses indicadores aqui do R estão para mim extremamente, estão péssimos aqui para o Bitcoin, tá? O uh, que mais tem para vocês aqui, galera? Tá? Então aniversário do Bitcoin hoje 13 anos aí, tá? Muito importante. Bem bacana mesmo aí tá até aqui a Melanie Trump aqui já já passou o né, botou um chifrinho ali no, no Trump lá né que Trump odeia o Bitcoin e ela tá aqui fissurada com criptomoedas ela tá postando aqui ela tá trabalhando com NFTs também aqui agora tá então realmente para mim aqui uh, é... hoje um dia é especial para o Bitcoin aí tá e para o mundo também porque para mim o Bitcoin é realmente é a revolução mais pacífica e falo para vocês tá galera então, galera, resumindo para vocês aí, tá? Não quero fazer uma análise muito completa aqui, é muito complexa, desculpa. Porque, uh, para mim, é isso aí, galera. Esse suporte aqui que o Bitcoin está segurando é importante, tá? Essa, essa, linha, essa linha laranja aqui agora, tá? E eu gostaria de ver o Bitcoin uh, mantendo o suporte, tá? Se ele cair aqui para baixo da região dos 40, uh, 44, eu vou estar tá fazendo compras nessas regiões. tá? Aqui nessa região que o Bitcoin está, eu não estou comprando, tá? porque não está parecendo ele segurar esse suporte nesse momento. Né? Então, se a gente tiver liquidações aqui para baixo, eu vou estar tá aqui uh, comprando até mais, galera. Dependendo da, posição, da, dependendo da situação se tiver liquidação forte, eu vou estar tá postando mais, comprando mais, tá esperando aqui o Bitcoin ir retestar essas regiões aqui próximas de 54, 55 mil dólares. Tá? Essa é a minha expectativa, a gente manter essa região aqui de suporte para poder retomar e buscar essas regiões mais acima aqui, tá? retestar a região de 57, pelo menos. Daí aqui sim, se a gente tiver uma resistência nessa, nessa LTA aqui que a gente informou, ó, essa LTA -zinha vermelha, a gente tiver uma resistência aqui, enfim, o Bitcoin perder força. Né? A gente poder ver que realmente a gente pode de fato fazer aí um fundo mais baixo aqui dos, dessa, dessa, dessa faixa, tá? Mas por enquanto estou acreditando que o Bitcoin vai manter o suporte nessas regiões aqui, tá? E, de preferência não perder essa região dos 45 mil dólares, para a gente poder é, ficar tranquilo aí, tá? porque o momento está tenso aqui, aqui para o Bitcoin. Tá, galera, eu acho que basicamente é isso. Amanhã eu vou fazer análise para vocês, fazer a live para vocês aí, então, do uh, aqui no, no canal, tá? A gente vai comentar então sobre, sobre altcoins. Vamos fazer uma análise mais completa também aí com mais tempo para vocês. Eu não quero tomar muito tempo aí, que meu dia também foi corrido, segunda-feira. Voltei ontem de férias aí, tô arrumando todas as minhas coisas aqui, tá? Mas amanhã a gente faz um vídeo mais completo aí, a gente conversa. Uh, tirar dois de vocês também, tá bom? E não esqueça também, galera, de participar aí do, do Orca Sinais, tá? Orca Sinais Free aqui, que são, são mais de 1.400 pessoas participando do canal de alertas, a gente tá postando direto aí uh, análises interessantes. Tá, boas entradas aí. Tá? A gente teve resultado de 160% aí no mês de dezembro. Aconselho vocês também participarem e conhecerem. Inclusive no Orcas Premium a gente divulgou uma gema aí agora há pouco. Tá? Vamos torcer que essa gema aí dê, dê bem certo. Eu estou bem animado. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. aí E a gente então se vê muito em breve. Beleza? Um abraço.